Bora para análise sem spoilers do filme D.P.A. 3, Uma Aventura no Fim do Mundo. E esse é o um novo filme da Paris Filmes que estreia no dia 21 de abril nos cinemas. Inclusive a gente queria aqui agradecer o convite para assistir esse filme antes do lançamento dele nos cinemas e preparar esse vídeo para vocês aqui no canal. Mas antes de começar esse vídeo já se inscreve no canal e clica no sininho. Pra não perder nenhum dos nossos vídeos, se inscrevam aqui nas nossas redes sociais. A gente tem Instagram Budog Nerd, Discord Budog Nerd e bora dar um like nesse vídeo. E vocês podem ser membros aqui do canal também, para isso basta clicar aqui no botão Seja Membro e vocês já vão ter acesso a benefícios exclusivos aqui do Budog Nerd. E esse aqui é o terceiro filme aqui da franquia Detetives do Prédio Azul e é um os filmes são inspirados aqui na série do canal Gloob. E aqui, qual é, é a história aqui desse novo filme, né? Ali o Severino... Ele encontra a metade de um medalhão nos escombros de um avião ali E aí ele começa a usar essa metade desse medalhão no pescoço e ele começa a ficar muito estranho E aí os detetives do prédio azul vão investigar o que que tá rolando Só que eles descobrem que essa é a metade maligna do medalhão de Uzur. É aquele medalhão que controla toda a magia do mundo Então os detetives do Prédio de Azul vão atrás da outra metade Pra ver o que, é que eles podem fazer com relação a isso, né? A direção aqui desse filme é do Mauro Lima E eu vou dizer pra vocês que a fotografia tá incrível E toda a parte técnica tá incrível Pra um filme infantil brasileiro tá se assim, de encher os olhos É, dá pra ver ali que o design de produção mesmo A atenção que a produção teve nos detalhes dos cenários aqui Tá espetacular também E as filmagens elas começaram no Rio de Janeiro ali em vários cenários do Rio de Janeiro e depois elas continuaram na Argentina, na região do Chicoaia. E essa parte de neve, assim, ficou incrível. Toda parte, assim, dessa mudança drástica de ambientação deixou o filme bem rico. É, o roteiro ele é bem infantil, mas ele tem uma pegada bem engraçada em alguns momentos ali. Ele tem ali um ambiente ali que lembra bastante aquelas aventuras do Scooby-Doo. Tem uma turma ali, um mistério, eles têm que ir atrás e descobrir o que está por trás daquele mistério. E eu achei a maneira como o filme começa muito interessante, vai apresentando a situação, o problema ali, dos detetives do Prédio Azul e eles são ajudados pela Berenice também. Que aliás é uma personagem super interessante, é que ela eleva bastante o filme, o ritmo do filme ele cresce bastante com ela e a atriz que faz ela também, que é a Nicole Orsini, ela tá muito bem, super carismática, eu acho que tá super bem nesse papel aqui. As outras crianças do filme também são carismáticas e a turminha funciona bem junta ali. É, o roteiro ele começa super bem, a gente compra bastante aquela ideia da história, mas depois em algum momento ali no segundo ato ele começa a ficar um pouco repetitivo e tem alguns núcleos ali que são os meus favoritos. Que eu talvez não tenha gostado tanto, seja o dos adultos ali, a problemática talvez não seja tão interessante. Né? Acho que principalmente, assim, aqueles adultos que são os parentes das crianças, aqueles super bruxos que são super poderosos e que aparecem, assim, 20 vezes amarrados, que aparecem 20 vezes pulando e gritando da mesma forma e não evolui muito a história deles ao longo do filme. É, já a gente tem aqui, por exemplo, o Lázaro Ramos, que ele eleva bastante a qualidade de atuação, ele faz um personagem que é super engraçado, bem ali estereotipado ali, mas é como tem que ele é meio Willy Wonka, meio chapeleiro maluco, eu gostei bastante do personagem dele. A Clara Castanho e a Cláudia Neto, que também são as malvadonas do rolê, que não são tão malvadonas assim, acho que elas sim, elas estão super estereotipadas, caricatas aqui, mas como a gente tá falando de um filme infantil, funciona muito bem aqui no filme. É, aquela vilania delas ali, ela fica um pouco repetitiva em alguns momentos no filme, mas como o carisma das duas atrizes é muito bom ali, acho que funciona bem pras cenas que elas aparecem. né? Vou dizer pra vocês que é um bom filme pra levar